Nascendo, crescendo, mudando tem um corpo mutagem, essa vida é imutável Perfeito Exatamente, então esse corpo é Deus Exato tá? É aí é, que você omitir essa consciência, consciência. Que bate, é Só que quando você fala que isso não existe é. Aí já pra mim já fala Pra mim já não Sabe aquela coisa de se mandar? São duas maneiras de dizer a mesma coisa Exato. Tá? Por exemplo, eu digo pra você, esse corpo ele não é como aparenta ser Então como ele aparenta ser Ele não existe isso. Agora, se eu, você percebe, então ele não é como aparentar ser, faz não. Como é que ele é? Ele é como ele gente faz, é. É a luz divina. Bom, aí eu volto para você fazer esse corpo não é Deus. Tá? Esse é o sentido. Esse é o sentido. Cada um que está com um corpo aqui, esse corpo que a pessoa tem, ela não tem um espírito. Não tem um corpo que possui um espírito. Tem um espírito que é o um corpo. Você deu certo? Você o um Espírito Divino, ele é tudo que existe e é também esse povo que está aqui. Sabe é que às vezes, ah. às vezes, essa palavra que ele falou, a, ah. a dualidade, ah. era, me parece, ah. é o que parece que é uma colocação dualística. Mas é pelo pela, complemento. É pela compreensão, principalmente. Porque quando você trata o exercício de uma real, é e o valor dela, por isso que eu falei para a vida Isso. Ela está viva não é? Ela não pode negar esse jeito nenhum não Pode, exatamente tá? Agora quando Cristo falou assim Eu sou a vida Ele disse eu sou a verdade Então onde ela está que está o Cristo vivendo Onde eu estou está o Cristo vivendo tá? Ela é mais repulhida que eu Não, somos o mesmo Cristo vivendo Tem alguém chegando seres em, em diferença Estágio de consciência é o sonhador que, se despertar para si próprio, como sendo é esse mesmo Cristo, que ele vai enxergar? A unidade. Não tem estágio de consciência. Entende que uma coisa se fecha? O linguajar aparentemente, contraditório, ele se fecha na mesma verdade. É, todas, todas as colocações convergem. não pensar, porque o impulso é pensar no sentido de ficar imaginando o que eu vou fazer o que eu vou deixar de fazer, sabe, porque esse, esse mecanismo, a pessoa às vezes no começo ela fala que não tem muito tempo para meditação, eu sempre falo que quem medita sobra tempo, né, porque quando a pessoa não tem tempo para fazer meditação, é porque ela está gastando esse tempo de meditar para pensar, o que eu vou fazer o que eu vou deixar de fazer, e só quer na cara do mundo, Entendeu? Isso que acontece. Agora ela acha que vem para a meditação. O que é meditação? O mundo não é como aparenta seca, não tem nada a ver com isso aí. Deus está onipresente, não está onde eu estou. Então minha consciência é a consciência iluminada. Então eu sei, a cada instante, o que deve ser feito. Eu não preciso pensar no que eu vou fazer aqui daqui a pouquinho. Entende? Mesma coisa que eu chegasse a semana passada, assim, morre semana que vem, tem um ponto marcado. Eu preciso preparar que eu vou falar lá. Não é para coisa nenhuma. Está tudo fluindo aqui. Da mesma maneira que fluir o que eu falo aqui, flui as perguntas de alguém. Alguém marcou aí para fazer essa pergunta? Exatamente. A coisa acontece. Será que não perceberam que a coisa está acontecendo, isso ah Essa estava por ti? filho, não. A coisa está acontecendo, cara? Não tem nada para acontecer mais. Tá? Não tem nada para acontecer. O universo de Deus está acostumado. Tá? Aquela frase: Pai está consumado em Deus, braço eterno no Espírito. É isso aí, ó. Computador. Já crucifiquei o meu carnal, já era, não tem mais o que pensar humanamente. Caros, é certo. Você falou depois da aula que a gente que não está aqui, a gente pensou que saiu de casa. Certo. Você Isso. Então agora, vai tá. de.. não. Não é estar em casa, então fala assim, mãe não está. É? Eu eu estou em casa. No dia. Eu estou dizendo que quando você que parece que está, está lá, eles é. estão aqui. Estão aqui. Não tem então, visão. Então, Lá. É que já é tricado tá tô... <risos> para a corrente. Já é tricado para a corrente. Mas nós que ver o que está. Nós temos que estar. Minha mãe não vai contigo. Mas é uma ilusão essa informação. É. Exatamente. É isso que Deus me ficou entregue. que Deus estou aqui e estou em casa? Ah, nossa, Aquela questão: nós somos o povo, nós somos algo indivíduo. Todos os atributos divinos estão presentes onde nós estamos. Não tem nada que Deus possua, mas nada. Não tem um itemzinho que, de, vou dizer, de, de natureza divina que nós não possuamos. Nada. É a mesma coisa da voz do oceano, é a moça é, a natureza de Deus, podinha. Tá? Podinha, mas como Deus é, é como cada um de nós é. Porque Deus não tiraria de si próprio algo diferente de si mesmo para ser o ser que nós somos. A única substância que ele tem É ele próprio Entendeu? Então a substância que nós somos é a substância divina Só E é um presente indivisível Por isso que existe lá Ser é indivisível quando eu falar aqui Eu englobo o universo inteiro Tá? Tá tudo aqui E esse aqui o que é? A nossa consciência divina É aí que está a coisa acontecendo tá. Se nós percebermos que nós somos a consciência divina É aí que vou, vou ler, eu quero fazer uma meditação no fim vamos só terminar aquele, aquele detalhe fazer, Faz a pessoa aqui, tá? com quatro. isso aqui, eu tinha colocado era é supostamente humano tá? então, a pessoa que está carregando esse monte de conceito, que é um universo muito limitado esse. imagina como é limitado eu, eu disse a pessoa, eu conheço umas Uns 30 professores, pessoas, umas mil pessoas Viu como é que é limitado? Entendeu? Do que eu dizer, por exemplo, que a minha consciência abrange o infinito? Ou que o infinito está presente com a minha consciência? O que é o meu universo? É a minha consciência O que eu tenho na minha consciência Eu tenho todo, todo o universo O que é que significa? Que cada um daqui faz parte do meu universo Como eu faço parte do universo de cada um aqui Percebe a unidade da coisa? Onde eu vivo, cada um aqui vive. É uma questão de consciência. Cada um tem consciência. que Eu existo? Onde eu estou existindo? A consciência dessa pessoa. Dá perceber isso? Eu sou o que também é. É, se eu percebo. Exatamente. Se eu percebo que alguém existe, como é que eu pude perceber? A minha consciência. É aqui que está existindo. Se eu não tiver consciência dessa pessoa aqui, pode passar a pessoa lá que para mim não existe. Não é do meu universo. É aí que entra princípio quadro da... A aceitação incondicional de que tudo aqui já está na minha consciência, então sou é nada. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, a eu totalidade que eu preciso, tudo eu sou aqui. Se a pessoa perder um milhão e ela não toma consciência daquilo, o prejuízo não vai existir nunca para a pessoa. Ou se for, uma pessoa faça aí uma sentinela, né? descobre lá um rombo um, um, um, um de um, uma filma do, que o padrão já apareceu. Não existia o é que o rombo Ele não teve consciência daquilo. Mas está só ver. Ah. aquelas coisas estão no lugar da como é que eu vou proceder eu estou vendo que aquilo estava tá lá está faltando aqui ah. e aí, você fala que não existiu então você tem que tomar um conhecimento é. mas só tem falta uma marca mas aí está a questão Se, a, quando ela estava presente na, na aparência a pessoa não estava reconhecendo onde ela estava nós o que nós somos é o que Deus é. O que nós temos é o que Deus possui. Isso até é a história do, do filho pródigo, né? Tudo o que é meu é Deus. Tá? Então, se eu olho, por exemplo, essa, uma amizade humana, eu chego para a pessoa e falo assim, a pessoa é amiga minha. E eu pego essa amizade humana, o que, que significa? Que eu não enxerguei ali que essa pessoa não é amizade humana coisa nenhuma, Que é o um ser divino presente na minha consciência que está sempre ali. Tá? Aí o que acontece Se essa pessoa, humanamente falando, sai da minha vida Perder essa vida, entra entrar outra O padrão humano de, de plenitude E de competência do desenho, ele, ele, ele permanece Não é isso ou aquilo Não é o deslocamento de aparências que me dão o sofrimento Das coisas É a imutabilidade da consciência que é o sofrimento Diferente A minha consciência, por exemplo Se eu tenho consciência do que eu tenho, está na minha consciência realmente, tudo que eu preciso. Tá? Então, aquilo eu vou usando no mundo visível como se fosse lá o suprimento. Tá? Eu estou usando no mundo visível, mas eu estou sabendo que aquilo lá não é o suprimento, é o efeito dele, em termos de linguagem humana. O efeito do suprimento. Se eu tiver a consciência que o suprimento é a minha consciência daquilo, quantas vezes for mexido no mundo visível, Quantas vezes vai ser reposto no visível? Por quê? Porque o universo é um. Agora, vamos fazer o contato. Me tirar a coisa que estava aqui, não tem mais. Eu vou vazir da minha consciência, esse vazio enxerga. Esse não tem mais, é que está aqui dentro. Que eu estou enxergando lá fora. Entendeu? Se for, enquanto houver a ideia de que há algo faltante na nossa consciência. Esse algo importante vai aparecer e existir lá na aparência. Por isso que a gente fala que nós somos a totalidade da mente iluminada. A consciência iluminada da plenitude divina. Tudo que eu preciso, tudo que é do Pai, é meu. Então eu não vou atrás de nada do mundo e eu tenho as coisas que eu preciso. Se alguém me tirar uma, vai ser reposto automaticamente pela sombra. É duro de incluir, que eu sei, mas é verdade. Nosso Não. Isso eu atrai, não, não, não, não. Isso aí eu não entendo. É, de novo aquela associação com a aparência. Quando Jesus falou assim, se tiver uma área vai ter também a capa. É ou não? O, da... é. É, falei, porque... o que, que significa? Se a pessoa achou, é a mesma, a mesma coisa. Porque, o que faz falta na verdade, a base toda, chama-se meditação. Não adianta. Porque a plenitude da consciência quando a gente fala, por exemplo, consciência, consciência é tudo. É uma palavra muito vazia dizer isso. Agora quando nós estamos no silêncio, nós sentimos o que é essa consciência de ser. Isso, e nós percebemos que o universo está todinho, ela está una com ela. Tá? É uma coisa que não, a gente não consegue dividir.